Tudo bem? Meu nome é Letícia, o meu sinal em Libras é esse aqui. Eu sou ouvinte e tenho um irmão surdo. E o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu vim avisar que a minha pesquisa de doutorado que trata de acessibilidade para surdos na educação à distância terminou. Aqui está ela. Eu quero agradecer muito as pessoas surdas e ouvintes que contribuíram para essa pesquisa. Ela hoje está escrita em língua portuguesa e eu tenho um planejamento de fazer a gravação de vídeos em Libras dessa pesquisa de doutorado. Eu peço que as pessoas surdas aguardem um prazo em média de seis meses. Eu agradeço muito. Até mais. Tchau!